Olá a todos, muito boa tarde. Está no ar mais um workshop da casa. Eu sou o Rui Bota e o tema de hoje, restauro e pinto as portas do interior da minha casa. deixa se ficar na nossa companhia e iremos ensinar quais os produtos e ferramentas necessárias, técnicas de restauro e também a pequenos problemas derivados da madeira. Também iremos ensinar os processos de soluções criativas, como por exemplo, a pintura. Já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas podem ser colocadas nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós respondemos em direto, senão mais tarde daremos resposta a todas as vossas perguntas. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que até já é repetente nos nossos workshops da casa. Temos um engenheiro civil com conhecimento em diversas áreas, tanto a nível de interior como de exteriores. Dou boas-vindas ao António Calado. Olá António, boa tarde, obrigado uma vez mais no Workshop da, da casa pela sua presença. Olá, Oi, Rui. Olá, Rui. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado à equipa Leroy Merlin. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje vamos aqui falar num, num tema que é interessante e que as pessoas realmente uh, procuram. muitas dúvidas, não é? Procurou muitas, muito. muitas, muitas. Porque fazemos a pintura da casa e as paredes ficam todas bonitinhas uhum. e os tetos todos bonitinhos e depois temos as portas com ar de anos então, 60. E para pôrmos em prática esta tarefa, para. que materiais é que devemos ter em, em consideração? Uh, eu trouxe aqui uma porta de uma obra, Sim. é uma obra que está em curso, e vamos substituir até as portas, e eu aproveitei uma porta velha para trazer aqui à vossa presença e, e tentarmos perceber o que é que podemos fazer às nossas portas, uh, porque em alguns casos até são portas boas. Atualmente, uh, as portas já não são de madeira maciça e às vezes recuperamos, quando são portas de madeira maciça, vale a pena recuperar. Bom, temos aqui esta porta, já com o passar dos anos, teve aqui algumas, alguns danos, tem alguns riscos, portanto, ou seja, dividimos aqui o trabalho em, em algumas partes. Primeira parte, a reparação da superfície da porta, portanto, isto é uma porta em mogno, portanto, tem, tem uma folha de mogno, eu penso que é. É mais comum nos nossos, nos nossos Sim, apartamentos. É mais, é usual, é mais usual. É mais usual. Portanto, uma, folha, uma porta com folha de mogno. Uh, e vamos. A primeira parte será reparar. Ok. Uh, a segunda parte uh, será passada em passagem de lixa. Uhum. E depois damos uma subcapa e, a seguir à sub-capa, damos a pintura. Para, para, para a reparação, o que é que, temos, o que, é que precisamos para fazer então a temos reparação? Que é o primeiro passo. É, temos argamassas próprias para a reparação de madeiras. Por exemplo, aqui no caso temos uh, esta argamassa, que é a argamassa específica para fazer reparação de madeiras. Uh, depois, isto é mais ou menos ao toque. Passamos a mão e sentimos algumas moças que a porta tem. Uh, pronto. E antes de... Passar a hum, argamassa, convém despolir a porta, portanto dar aqui uma, passar uma lixinha, uhum. normalmente é uma lixa e este, estas informações que eu vou passando são importantes. Normalmente é uma lixa de madeira. E é o lixa... primeiro passo para a reparação será Sim, lixar é a porta. Passar uma passar uma lixinha. E essa é uma lixa de grão é. 120. 120, era isso que eu ia dizer. Portanto, convém lixa para madeira, grão 120. Normalmente é a mais usada. Uh, eu normalmente divido, corte sempre a meio para não para não dar a trabalhar com Pronto. Isto, isto. Passar uma lixinha porque? Passar uma lixinha porque? É, portanto, a porta já tem verniz de origem. O verniz, é, portanto, é uma deixa-nos aqui uma uma, uma uma uma película, uma uhum. uma base muito, enfim. Protetora. Protetora. É? Mas mas ao mesmo tempo também não é, é, é tanto. Dificulta aqui uhum. o, os materiais que nós vamos aplicar a, a terem a que nós queremos. Então, damos uma lixinha. Portanto, primeira fase, dar uma lixa. Como vocês estão a verificar, portanto, eu estou a, eu estou a passar a lixa em movimentos circulares, precisamente para não deixar uh, marcas, vincos, riscos, fundos. António, deixe-me só acrescentar. Uh, uh, António estava a fazer isto de uma forma manual, mas também podemos utilizar sim, as nossas lixas Sim, Podemos usar, é? portanto, nós e, aliás, aqui, temos aqui o exemplo sim, sim, de algumas. Sim, uh, sim. Optámos por fazer isto de maneira manual uhum. porque faria um barulho um bocado. pronto, enfim que seria incômodo. prejudicial, incómodo. Exato, incômodo. este é... é o exemplo. Exato. Pode fazer manual, mas... Manual, manual. Atenção, que às vezes, quem, às vezes, quem trabalha, quem, quem faz a bricolagem, quem tem o gosto de bricolagem, tem um problema, tem um problema, que é, o trabalho em bricolagem normalmente é feito ao fim de semana. Ao fim de semana, os nossos vizinhos não vão gostar de ouvir uma lixadeira ali, não vão gostar. Pois. Portanto, e, eventualmente, a solução passará... Pelo trabalho manual. Uhum. Depois de passarmos a lixa, é, convém limpar. Limpar, usamos um, um pouco de diluente. Portanto, normalmente o mais comum será o diluente sintético. Uhum. Embebemos o, um pano de limpeza no diluente. Embebemos. Uhum. Okay? E passamos na superfície que nós tivemos a despolir. Okay? Passamos na superfície. Portanto, se vocês uh, conseguimos ver, apanhar na imagem, uh, a superfície fica assim, bassa, não é? Portanto, vê-se claramente que aproximámos nos um bocadinho mais da origem, da raiz. Exatamente. Portanto, então, lixar e depois limpamos com li o diluente. Com diluente. São os dois primeiros passos okay. na, na reparação. Depois, uh, começamos a ver e realmente ela tem aqui alguns danos, não é? Sim, nota-se por... algumas imperfeições, aqui, aqui em cima é visível. Não, por exemplo. Pronto. Estes danos nós vamos repará-los com a argamassa de reparação de madeira. Usamos uma espátulazinha convém ser uma espátula com um tamanho considerável. e uh, Essa é de tamanho 10, não é? Tamanho 10. Depois de usarmos a espátula, há uma, uh, pronto as pessoas poderão eventualmente ter a tendência de não... Convém sempre limparmos o material depois de usar, porque depois a argamassa seca e ela já não vai ficar... Nós precisamos fazer um movimento muito clean. Sim, vamos fazer uma limpeza para prolongar isso, o tempo de vida do isso, nosso exatamente, material. Não é? Pronto, vamos aplicar aqui a argamassa. Ah, okay. E vamos reparar ela depois, a própria, a própria espátula, por isso é que ela convém estar muito... muito convencer nova, não é? Ou, ou, ou tentar mantê-la nova. Sim, ou nova ah, ou em bom estado, não é? Em bom estado. A própria espátula vai nos mostrando, tanto ou seja, se vocês repararem, à medida que eu vou fazendo a reparação, Há zonas onde fica mais massa e zonas onde fica menos massa. Portanto, a reparação está a fazer efeito onde está mais massa e onde, ela tem o, onde a porta tem o dano. Ok? Pronto. Nós aqui temos que, vá lá, de certa forma inventar um bocadinho porque não conseguimos aqui ao vivi a cores fazer tudo. Portanto, uhum. o, que é que eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer numa parte da porta a reparação, noutra parte da porta a aplicação da subcapa, ou seja, do primário, e, e forçosamente vamos ter que virar a porta e, e mostrar às pessoas como é que fazemos a pintura. E, portanto, o que eu encontro no mercado, isto é uma, é uma questão importante de esclarecer. O que eu encontro no mercado é a, o cliente, o dono da obra, isto quando nós quando, quando estamos a falar em bricolagem, o dono da obra diz: eu quero lacar as minhas portas. É o que se ouve mais, não é? é o que se ouve mais. E o empreiteiro ou quem vai fazer a obra diz que se senhora e orçamento lacar as portas. É diferente. O que nós fazemos em obra não é a lacagem de portas. O que nós fazemos em obra é pintura de portas. A lacagem de portas é um processo diferente, que obriga a remover as portas da obra, levar as portas a uma oficina própria, uma carpintaria própria, que tem estufa, porque a lacagem de portas é feita em estufa. O processo é semelhante, mas é feito em estufa. Mas se utilizarmos uma, uma tinta com efeito lacado consegue-se obter. Conse uh, o efeito lacado no Conseguimos dar um efeito muito parecido à lacagem, uhum. muito parecido, mas não é a mesma coisa. Portanto, eu, eu pessoalmente, quando estou a trabalhar com o um cliente, faço questão de dizer que eu, o que eu faço em obra não é lacagem, é pintura, porque em alguns casos, uh, e quando estamos com a porta contra a luz, nós verificamos as marcas do rolo. Uhum. É um, um assunto que já falamos a seguir, qual é o rolo certo a, a usar para fazer a lacagem de portas, Sim. mas é bom referir isto. Que ajuda a fazer esse efeito, é? É bom referir. Portanto, não é a mesma coisa. O que nós fazemos em obra não pode ser chamado de, de lacagem, o que fazemos em obra é pintura de portas. lacagem de portas é uma, uma situação diferente. Okay. De, qualquer das maneiras, um bom profissional, um bom pintor, consegue, okay. sem dúvida nenhuma, um, o acabamento fica muito parecido. Fica muito, mesmo uhum. muito parecido. Em alguns casos, quando é um bom profissional e muito habituado a fazer a, a, a pintura, o resultado é muito parecido com a lacagem. Continuando aqui com o nosso... O nosso tema, portanto, como vocês verificam, há umas partes, quando eu passo a espátula, há umas partes que ficam mais brancas e outras menos brancas. As mais brancas é a zona de porta que realmente precisa de preenchimento e que está desgastada. As menos brancas estão boas. Pronto. Então eu tenho aqui uma questão que foi colocada. Sim, sim, diga, diga. Não é suficiente passar com um produto tipo acetona para madeiras e depois passar um verniz de restauro? Uh, depende do uso da porta. Depende do uso da porta. Depende se estamos a falar numa porta de madeira mociça ou se estamos a falar numa porta que é folheada. Não é? Portanto, depende muito destas duas questões. Uhum. Se estivermos a falar numa porta de madeira mociça, provavelmente a solução e essa questão que o senhor está, está uh, a lançar é chegará. É uma senhora. Chegará. chegará. <risos> Luísa órfã. Pronto, chegará. Uh, ou seja depende depende sempre muito do dano da porta depende uhum. sempre muito de até que ponto é que a porta está danificada é? portanto se estiver demasiado danificada só essa solução não chega uhum. não, se a suficiente. porta sendo que atenção a uma coisa o, o, o tema que nós estamos aqui uh, ou seja o nosso tema de hoje do workshop vai um bocadinho de encontrar aquilo que é uh, os pedidos os, os pedidos que nós temos e atualmente as pessoas tem muita tendência a, a, a querer porta branca. E O que acontece é que na maior, na maior parte dos apartamentos temos porta mogno. Portanto, e aqui o workshop se calhar vai um bocadinho de encontro ou eu tenho uma porta mogno e quer ter uma porta branca. Porque a tendência atual é é É, ser branco, é a porta branca. Sim. Porque se se realmente nós se eu tiver uma porta mogno e quiser continuar a ter uma porta mogno, numa primeira fase eu diria que a solução que a senhora está a sugerir, ou que está aí a apontar, uhum. pode ser uma primeira fase. Poderemos fazer isso numa primeira fase e ver o resultado. Se o resultado for satisfatório, fica. Se não for satisfatório, aí tínhamos que encetar uh, novas, novas uh, diligências. Não é? uhum. Pronto, mas, de qualquer das maneiras, aqui, basicamente, o nosso workshop caminha no sentido de eu tenho uma porta mogno e quero ter uma porta branca. Pronto, é um bocado isso. Uhum. Bom, ou seja, depois, eu, eu peço desculpa, porque não vamos conseguir aqui realmente dar, mas eu penso que o que estamos a fazer, Sim. as pessoas ficam elucidadas. Uma, é uma breve explicação. É uma breve explicação, não, eu não consigo barrar a porta toda, porque perderíamos aqui um tempo que depois não. não. Bom, qualquer das maneiras. Primeiro, damos, portanto, daríamos a reparação com esta argamassa, Uhum. Depois de darmos a reparação, a argamassa tem uma argamassa de secagem mais ou menos grande. Eu ia fazer essa questão, qual é o tempo de secagem, mais ou menos? É, é assim, nós normalmente reparamos e no dia a seguir lixamos. Uhum. Mas eu, eu noto que, por exemplo, ao toque ela já está seca. Também Porque depende depois toque... da qualidade do produto que depende, utilizamos, depende, não é? Depende, depende da qualidade. Portanto, ou seja, depois de, de darmos a reparação, voltamos a passar novamente a lixa. Voltamos a passar novamente a lixa. Né? E se vocês verificarem, realmente, eu depois passando aqui, eu passo a mão e já sinto aqui de facto já não estou a sentir aquela... já está a ganhar uma aderência já... para o passo seguinte sim, não é? também, também também para o passo seguinte mas eu já não sinto aqui alguns riscos que ela tinha naturalmente e que eu já estou aqui a, a sentir esses riscos a ficarem aqui enfim, absorvidos pela argamassa que nós estamos a fazer Pronto, estamos a colocar, portanto isto seria realmente a primeira fase, portanto dar uma lixa para despolir em segundo lugar, aplicar uma argamassa de reparação e depois temos um produto, um primário, não é? um primário que faz, portanto, aqui é... Como é que eu ia dizer? É, o sucesso do produto que nós vamos aplicar. Então o sucesso de, do nosso trabalho depende muito, muito do, do primário. primário que é utilizado. Depende muito do primário. Isso então. é importante referir, sim. O primário que nós usamos, o tal chamado primário, é, portanto, aí, quando vamos a uma loja de tintas, e dizer que vamos querer fazer este trabalho, vamos pedir, o funcionário da loja de tintas vai, vai nos sugerir uma subcapa. Pronto. Então, aproveito que essa questão. Qual é a diferença? Porque surge muitas vezes essa, essa pergunta, diferenças entre primário cada, e subcapa. Cada primário, cada primário, não, a subcapa é um primário, uhum. é uma espécie de primário. Os, os primários uh, são fabricados, tendo em conta o, o, a base... Em, em, em que a gente os vamos usar. Ou seja, um, o primário para uma parede é uma espécie de primário, um primário para um gesso cartonado é outra espécie de primário, Nesse e caso, são diferentes. Nesse caso, o é de base acrílica. Exatamente. pronto. O primário para, para as madeiras e, e para todas as superfícies envernizadas é outro, outra espécie de primário e, e tem o um nome de subcapa. Uhum. Portanto, a subcapa é nada mais nada menos que um primário. O que é que a subcapa faz? A subcapa torna possível uh, uma porta, por exemplo, envernizada passar a ser lacada. Portanto, é, é, é, é o primário que faz torna isso possível. Uhum. Não é? Pronto. Há que terem atenção a uma coisa, que é o facto. Isto, eu estou a dizer isto porque na, na, quem está muito, quem está habituado à bricolagem, quem anda pela bricolagem, uh, poderá ter aqui uma ideia diferente. Pronto. Quando nós vamos pintar uma parede e aplicamos o primário, o primário é aplicado um bocado, enfim, sem grande rigor. Sem grande rigor. É que o primário da porta e a subcapa é um primário um bocadinho diferente. Portanto, tem que ser aplicado com, já com alguma já com algum técnica. Com alguma técnica. Porque uhum. se o primário for mal aplicado, depois quando nós apli aplicamos a tinta de lacagem Uh, vamos notar o que as fizemos de mal é? as imperfeições que estão na, uhum. na, na subcapa. Isso Portanto, é uma dica importante. É, temos que ter atenção. Portanto, o, lá por ser um primário, não quer dizer que seja espalhado aqui assim à toa, não. Tem que ser espalhado com alguma, alguma sequência, tem que ser devidamente afagado, de modo a que a superfície fique o mais lisa possível. E, e, o, e o resultado final, depois, está muito interligado, com aquilo que Acaba nós fazemos influencia final. bastante influencia bastante pronto António tenho aqui um sim, sim, umas questões sim. perguntam qual o diluente aquoso nesse caso é sintético não sintético, é exatamente. O António utilizou sim. sim é necessário passar o reparador em toda a porta ou apenas onde tem as fissuras ou os danos é assim depende da qualidade depende da, da, depende da qualidade que nós queremos, da qualidade final que nós queremos se, se, eu, eu aconselho a passar, dar uma passagem de reparador na porta toda. Se queremos realmente uma qualidade irrepreensível, a dar, não se perde nada e damos um reparador na porta toda. Não se perde nada, é passar a espátula, está feito. Uhum. E, porque estamos a falar de portas que têm 20, 30 anos, não é? portanto, e todas elas... Às vezes há pequenas mazelas que, nós não, que não são perceptivas ao olho, mas que estão lá. E que mais tarde ah, é visível, não é? E mais tarde é visível. E depois temos uma coisa. A porta, há imperfeições que, enquanto a porta tem uma tonalidade escura, não vão ser visíveis. Depois de estar lacada, pintada, a branco, vão passar a ser visíveis. Ah, atenção a uma coisa. A lacagem ou a pintura, lá está, temos tendência a chamar lacagem, pronto. Mas não é lacagem, é pintura de portas. a pintura, é pintura portas, que é quase lacagem. Mas o tipo de material que nós usamos é um material muito sensível. E não permite o retoque, não permite o retoque, portanto, eu quando estou a fazer a pintura da porta, a pintura tem que ser muito seguida, muito seguida, se eu faço a pintura da porta e vou, meia hora depois volto cá e vejo, ah, está aqui um retoque, ou, ou, ou sei lá, ou, ou, ou está ali um, um pelo da, da trincha, por exemplo, uh, a tendência é ir retocar, não é? é? A tendência é ir retocar, não dá esse retoque, a lacagem, não aceita o retoque e depois vai-se notar, portanto, temos que fazer este trabalho com a maior atenção possível, a maior calma possível, muito devagar, porque de facto não nos é possível dar retoque, portanto, se eu deixo ali uma imperfeição qualquer, eu vou ter uma fatura, paga, uma fatura cara a pagar, que é o quê? Tem que dar a porta toda outra vez, portanto, cada imperfeição que eu deixo, eu tenho que dar a porta de novo. Quando nos comprometemos a fazer este tipo de trabalho, temos de ter consciência que realmente é um trabalho que é, tem que ser feito com algum é, rigor, alguma perfeição, é, disponhecimento... É. Ou seja, sempre. isto não é um trabalho, não é um trabalho para ser feito... Quando, nós fala, quando estamos a dar workshops de bricolagem, temos que ser conscientes. Isto não é um trabalho para ser feito por uma pessoa que, não, que nunca mexeu... Portanto, tem que ser alguém já com um bocadinho de... Pronto. Se, não é, se não tem esse... Se, não tem, se, já não tem, se ainda não tem esse, essa, experiência, essa experiência, eu diria que seria melhor entregar este tipo de trabalho a alguém com alguma experiência. pronto Vamos usar aqui um tabuleirozinho. Eu gosto de usar sempre os tabuleiros, porque pronto, realmente dão-nos aqui garantia. Eu vou até. Ah, não vou. Pronto. Posso fazer uma questão, António, sim. que surgiu? Ah, atenção, muito importante. Uhum. Sim, sim, diga, diga. E como ressalha, é somente um canto onde o verniz saltou. Uh, tem, que fazer, é tem que fazer reparação uhum. Tem que dar lixa na porta toda E lixar a porta toda Mesmo -se. que seja numa pequena zona? Nota-se, não vai, tem hipótese Vai-se vai verificar vai -se, mais tarde Vai-se notar, não, uhum. tem hipótese. Okay. não tem hipótese É mais ou menos como o alfagamento e envernizamento do chão Portanto, não permite o retoque Portanto, não é, São trabalhos complicados de fazer Sim. Portanto, Não permite o retoque Claro Pronto por várias razões. Uma coisa importante, além do tabuleirozinho que vamos precisar, precisamos de um, um, um rolozinho, e toda a gente lhe chama assim. E se formos à loja de tintas, ou se estivermos aqui à secção de tintas, temos que pedir um, um rolo com pelo de rato. Uhum. Que é aquele pelo mais curto, é não é? É este pelozinho mais curto. Uhum. Nós Isto também é... temos disponíveis a recarga, não necessariamente... Exatamente, a ter não comprar é preciso comprar a... Exatamente. Pronto. António, Agora, só, só antes de, de avançar, tem aqui outra questão. Sim. No caso das portas terem relevos e não conseguir passar com a espátula, qual a solução? Essa, essa questão é... É fundamental? É, para que é, é, é, essa a falar. questão é, é é divinal, essa questão foi divinal. <risos> Ótimo, porque, ainda bem. Porque estávamos a passar aqui por cima de uma parte importante. Uhum. Ou seja, sim senhora, a porta tem um relevo qualquer, ou até, até podemos ter o caso de estarmos a falar numa versão ao contrário. Nós neste momento aqui estamos, estamos a canalizar aqui o nosso workshop para a porta é de mogno e nós queremos pintar de branco, mas também podemos ter a versão ao contrário. A porta é branca e nós queremos levá-la à madeira, porque por baixo está a madeira. Uhum. Pronto. E eu estou a dizer que essa, essa, essa questão é, é fundamental, porque Porque temos um produto que eu tinha pedido ao Rui para, para nos trazer, que é o decapante. Pronto. Se eu realmente tenho uma porta com relevos, tenho uma porta com... Pronto. E quero levar a porta à madeira, primeiro aplico o decapante. Pronto. Isto, tanto, uhum. isto é uma questão, foi importantíssima essa questão. Okay, Aplicamos o decapante. O decapante é um produto uh, com algumas... Uh, pronto. É um produto um tóxico, é um produto tóxico. Neste caso, este capante tem a particularidade de ser em gel, porque não escorre, também é, é mais fácil a aplicação. Mas não, não, também não carece assim de grande... enfim... Poder, de grandes conhecimentos de grande, para poder pronto, aplicar. não é, não é algum, algo que... É de simples aplicação. É de simples aplicação. Aplicamos com uma trincha e aguardamos alguns momentos que ele faça o seu efeito. Não sei se a câmara consegue apanhar, mas ele tem assim uma, uma textura algo gelatinosa. Cá está, é, é por ser em gel. Algo gelatinosa, tem um cheiro que faz lembrar o diluente. E agora vocês vão reparar aqui numa coisa, que é... Esta tonalidade que a porta tem, é uma tonalidade que lhe é conferida também pelo tapa poros. E também, porque quando a madeira está à virgem, quando é a primeira vez que é trabalhada, leva também um primário, que é o tapa-poros. Já agora uma questão também importante. Qual é o tempo de, de atuação do, do Deixamos trabalho? aqui atuar aqui uns 3, 4 minutos. E depois, com a espátula, vamos conseguir remover portanto, as capas que a porta tem. E vamos, vamos todos aqui verificar que a porta vai ficar com uma tonalidade completamente diferente, ou seja, ela vai exatamente à cor original. Uhum. Conseguimos então, levar a porta Enquanto aguardamos cor os 3 ou 4 minutos necessários Sim, para a atuação do decapante, eu coloco a questão. Uh, tenho portas pintadas para voltar a pintar, é necessário dar primário de novo? Portas pintadas e voltar a pintar? Uhum. Uh, não, não precisa dar a subcapa de novo, Já basta não é dar uma bichinha. Dar uma lixinha, se for preciso reparar. Atenção, se... A lixa é sempre fundamental, não é? A lixa é, é fundamental. Se a porta tiver reparação, se tiver que levar a reparação, eh, convém dar sempre o primário. pronto. Porque o primário faz aqui um bocadinho... Como é que eu ia dizer? O, o primário é uma capa que ajuda a fixar a, a tinta que nós vamos colocar. E, portanto, se eu tenho que reparar, se tenho buracos na porta, se tenho riscos por aí fora, se aplicar, se tiver que aplicar a argamassa reparadora, forçosamente tem que dar o, a subcapa. Se uhum. a porta está boa, começa começou só a ficar amarel, amarel, amarelada pelo tempo, ou, ou pronto, ou suja, ou por aí fora, portanto, não justifica realmente estar a, a aplicar o primário. Tem uma questão que pergunta com uma porta de interior de 30 anos, são aquelas portas que têm aqueles relevos, aqueles trabalhados, Sim. como é que se pode fazer porque tem dificuldade em utilizar a, a espátula? Ou seja, a superfície não é totalmente lisa então existe essa dificuldade. Existe alguma, alguma técnica que se possa fazer? Tem que aplicar o decapante. Uhum. O, o decapante vai soltar... Vocês estão a reparar? Que é o que está o, a acontecer é aqui. O que está a acontecer agora. O decapante está a soltar, reparem, está a soltar todas as camadas que a porta tem, reparem. Né? Esta porta, como é antiga, é muito antiga, claramente o que nós temos aqui por baixo é a folha de mogno. As portas mais recentes, ou algumas portas mais recentes acabam por ter folha de pinho e depois é, é, é escurecida a mogno, à cor mogno. Se fosse folha de pinho, claramente voltaria ao pinho. Olhem aqui. Portanto, isto que está aqui a sair. Mas isso... um, uma aplicação de decapante é o suficiente ou fazemos mais do que. Do que depende, depende. Depende. Por exemplo, se for uma porta uh, que esteja já lacada a branco e que eu quero levar à cor de madeira, Uh, se calhar vou ter que aplicar mais do que uma de uhum. mão de decapante para conseguir remover a sujidade, a sujidade ou a tinta, ou as camadas de tintas que tem. Não é? E às vezes há portas, há portas que justifica fazer isso, porque são portas boas, de madeira maciça, e que nós atualmente... Reparem, a, a sujidade que sai daqui. Ó. Oh. Uhum. Está vendo? Sim, sim, é visível. Isto é tudo, tudo o que nós tínhamos lá mais. Sim. Ok? ela até, ela vai ficar claramente mais escura não é? mais clara aliás desculpem. ela vai ficar claramente mais cara mais clara nota-se bem a diferença na zona onde eu estou a tirar o nota-se bem a diferença ok nota-se bem a diferença uhum. bem. sim eu até é diria, bem eu fico na dúvida se realmente não temos aqui uma porta que tenha realmente na base, a folha de pinho, fico na dúvida. Porque há é aqui zonas em que ela começa a, oh, começa a clarear demasiado. Nota-se que, que é. existem partes mais claras. É, é. Não sei até que ponto é que não estaremos a falar de uma porta que já... Porque, bom, à medida que a madeira começou a ser escassa, a tendência foi começarmos a trabalhar a madeira que nós, que nos, que nós temos mais, não é? E o pinho é, é a nossa madeira, não é? É a madeira que nós temos mais, é uhum. madeira mais... Ó, oh, nota-se bem que está a sair daqui, ó. Oh. Okay. Portanto, volto a dizer e a agradecer a essa, essa senhora que, que realmente nos colocou a questão, porque foi muito bem, foi muito uhum. bem, veio na hora certa, veio na hora certa. Portanto, uh, recapitulando desde o início do workshop, temos aqui uh, quatro situações importantes. Primeira situação, reparação da porta. Passamos uma essa lixa. Essa é a primeira fase. Primeira fase, passamos uma lixa e aplicamos... o esta pode ser a primeira fase ou não, pode ser a primeira fase ou não, depende do estado da porta, uhum. Exato. se eu realmente quero fazer uma reparação e uma recuperação de porta mais a fundo, eh, já não será esta a primeira fase, e a primeira fase será a decapagem da porta, Pronto. se a porta está de tal maneira danificada que eu preciso de levar a reparação o mais a fundo possível para ter sucesso, então o que é que eu faço? Faça de decapagem, uhum. este processo que nós acabamos de fazer, aplicamos o decapante, tiramos, -a, passamos a lixa, a seguir, fazemos a reparação e depois aplicamos uhum. a subcapa. Então o primeiro passo será fazer uma avaliação do estado da porta, Tal para sabermos qual. Qual, exatamente. para exatamente devemos isso. começar. Exatamente isso. Portanto, ou seja, depende, por isso é que às vezes há pessoas que nos colocam estes pedidos de orçamentos online, e a resposta é sempre a mesma, nós precisamos de ver as portas. Às vezes é muito difícil. Há pessoas que perguntam quanto é que custa uh, uh, cada, cada vão de porta, quanto é que vai custar a recuperação de cada vão de porta. É muito difícil nós online dizermos quanto é que vai custar. Portanto, Na maior parte dos casos nós precisamos de ir ao sítio e ver uhum. como é que as, como é que é que as portas se encontram. Claro. Depois de aplicarmos o decapante, depois de aplicarmos o decapante e de retirarmos a o que está a mais e aquilo que nós não queremos, voltamos outra vez a passar, a dar mais uma passagem de diluente. fazer a limpeza, não é? Para fazer a limpeza. O diluente faz sempre a limpeza, sempre, sempre, sempre. Como se fosse uma, uma espécie de quase tipo lavar as mãos, pronto, não é? O diluente faz sempre a limpeza. Uhum. É uma limpeza eficaz. É sempre uma limpeza eficaz. Deixamos secar e depois secar, este, este tipo, estes procedimentos, o ideal é fazermos sempre de um dia para o outro. Portanto, isto não é um processo que possa ser feito uh, aplicar a, a subcapa e a seguir dar a pintura, isto não é tudo de seguida. Portanto, ou seja, num, a, porta está, a porta está extremamente danificada, aplicamos o decapante, removemos todas, uhum. todas as camadas de produto que a porta tem, a seguir passamos a lixo e reparamos, espera, de um dia para o outro, no dia a seguir, voltamos outra vez a dar uma lixinha, podemos aplicar a subcapa, e, no dia a seguir, aplicamos a, a pintura. Então, com, a, com a sua experiência, António, quanto tempo é que demora todo este, todo este trabalho? Já nos disse de um dia fazemos o, um, uma operação, no outro dia fazemos a Sim, outra... Sim, todo este até ao ser, trabalho final. até ao trabalho final, é claramente quatro dias. Quatro dias. Quer dizer, nós, e isto por porta? Isto por porta. Quer dizer, não vamos estar, era, eu ia acrescentar isto, nós não vamos estar quatro dias em cima da mesma porta, uhum. mas obriga-nos a, a perder quatro dias. Teremos duas, três horas por cada, cada porta, mas, claramente, precisamos de quatro dias. Uhum. Duas, Uma questão relacionada horas, com o que estamos aqui a falar. Para as obareiras, o procedimento é o mesmo? Para as ombreiras, o procedimento é uhum. exatamente uhum. o mesmo. Exatamente okay. o mesmo, sim. Exatamente o mesmo. Sim. Portas com tinta, podemos também passar um secador de alta temperatura? Para as portas que já estão pintadas? Uh, Podemos, há quem faça, há quem faça todo este processo... É o superador de ar quente, não é? é? Há quem faça todo este processo a quente. Uhum. Uh, noutros tempos, as portas até eram queimadas. Portanto, e, o, e o queimar a porta, removia, substituía todo este processo que nós estamos a fazer. E tem uma vantagem que ganhamos tempo. Uh, ganhamos, eventualmente ganhamos tempo. Só que, atenção, atenção, mais uma vez eu digo, esse tipo de trabalhos é para ser feito por profissionais devidamente experimentados. Uhum. Porque o resultado, se, se não tivermos a experiência necessária, o resultado pode ser muito mau. Ou seja, estragamos a porta. E aí, também sim, há é aqui bem. uma coisa há uma coisa importante, e ainda ainda relacionada com a questão anterior, que estávamos a falar nas ombreiras das portas, uhum. nas aduelas e guarnições. Pronto. que também Eu acho sou confrontado com a questão que as pessoas, para pouparem dinheiro, não é? substituem a porta e vão buscar ao mercado uma porta já pré lacada e evitam este processo todo. E esquecem-se de uma coisa, é que têm as aduelas e as guarnições e as aduelas e guarnições têm que ser tratadas. E depois o que vai acontecer é que temos uma porta que tem uma textura completamente diferente da aduela e da guarnição. Uhum. Portanto, há que pensar muito bem se... Uh, o que é que queremos fazer se realmente a ideia é meter um vão de porta novo então aconselho vivamente a optar pelo portaro o portaro é é, é um conjunto não é uhum. de porta a duela e guarnição que vem já de fábrica completamente pronto e que nós temos em, em loja na maior parte dos casos as medidas mais Standard. Mais estandarizadas, nós temos para entrega. O que acaba por ser uma poupança de dinheiro, depois não é, na realidade. Exatamente. Temos ter ou em seja, o que é que me fica mais barato, recuperar a porta ou comprar um portaro? Ela por ela. Ela por ela. Sendo que, na maior parte dos casos, há uma coisa que é apontacente. Se eu aplicar um portaro, tenho a certeza da, da qualidade do acabamento. Se eu for a recuperar a porta, pode ficar bem, mas também pode não ficar bem. Uhum. E se não ficar bem, a tendência é meter o portar. E aí já gastámos dinheiro a recuperar a porta e depois vamos comprar o portar. Claro, isso foi, foi gasto necessário. Foi um gasto necessário. Uma questão, António: temos sempre que usar primário. Convém usar sempre o primário. Sim. Sempre, sempre. Eu recomendo sempre o primário. Há quem, há quem diga, há determinados profissionais que dizem. Ah, e ainda há ou houve alguém que colocou essa questão. Há determinados profissionais que dizem ah, mas a porta já está lacada, é preciso levar primário. Eu mando sempre meter primário em cima. Sempre. Esteja lacada, que não esteja uhum. lacada, ou que esteja já pintado é a experiência desde que devemos aplicar eu, eu, o primário. Eu, eu gosto de aplicar o primário. Sinto-me mais confortável aplicando o primário. Pronto. Porque o primário faz ali um um reset àquilo tudo que já aconteceu até nós chegarmos àquela aquela uhum, aquela fase. Okay? Outra questão, como fazer para reparar e manter a cor original da porta? Uh, é assim, reparar, portanto, não, existem no mercado alguns, alguns produtos uh, que são próprios para fazer o restauro de madeiras. O óleo de cedro, uh, os, o, é óleos diversos, não é? à volta, e que fazem a recuperação da porta. Pronto. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Uhum. O ideal não é deixar a porta degradar-se de uma tal maneira que chega a um ponto que somos obrigados a fazer isto. Se nós tivermos o cuidado de limpar a oleá, passar o óleo por aí fora, a porta dura claramente então, uma aplicação, vida. por exemplo, do óleo de cedro é, um, é, é bom é, para fazer a manutenção? É. É, é ótimo, para, uhum. fazer ótimo ah. para fazer a manutenção. E hoje em dia também já existem mais produtos no mercado que também são igual, não é? Muitos mais, E que são eficazes sim, sim, igualmente. Sim, sim, sim, sim, muitos, muitos, muitos, muitos. Eu peço desculpa não estar tão a par assim, porque é, há uma infinidade de produtos uh -huh, que realmente são próprios para fazer a recuperação das madeiras. Nós agora vamos virar a porta, Rui, okay. e, e, vamos, e vamos passar à parte de, de aplicação da subcapa e aplicação também... Da, da tinta de, de, esmalte. de esmalte. Vamos okay. virar a porta. Então, Querem é que a minha não é? Vamos sim, sim. Agora viramos lá assim. E vamos... Vamos fazer aqui uma batota. Vamos partir do princípio que este já, lado... Já, essa superfície já foi tratada este e já Este devidamente e Pronto, Independentemente disso, eu... eu lá está. Volto novamente a passar... Dar uma passagemzinha de luente, só para limpar. Posso fazer aqui uma questão, António? Sim, sim, sim, sim. António, Faz favor, um, Parece interessante. Portas com unhas de cão marcadas a um centímetro de profundidade, há solução? Porque isto deve acontecer, quem tem animais de médicos, deve acontecer com muita frequência. É, é assim, há solução, há solução. Não é assim uma solução já, já tão trivial. Ou seja, aí com um centímetro de profundidade, a reparação, pronto, primeiro ponto, esse, essa porta tem que forçosamente ser lacada, ser pintada. Uhum. Portanto, já não vamos conseguir recuperar a cor de madeira original se for uma porta deste género. Segundo ponto, já passa por uma reparação, já não tão. Ou seja, isto que eu vou dizer já, é, já tem a ver com a experiência, já não é bem. Pronto. Nesse tipo de caso, já temos que usar um. Já não, já não vamos usar uma argamassa para recuperar uhum. madeiras. Como iniciámos no início, como, iniciámos, como usámos no início. Mas eu, no caso, já fiz algumas reparações de género e usei betume de pedra. Okay. Nós também temos na loja... Que é mais resistente. Pronto, também temos na loja. O de pedra, portanto, é um é uma uma, uma latinha que tem o betume lá dentro e por cima traz um tubinho de acelerador. Uhum. Portanto, misturamos o, o acelerador com o betume e pronto. Eu estou a dizer que já não é uma solução, enfim, tão tem que fazer essa mistura para para funcionar o não é? de pedra um, essa mistura. Obriga, uhum. a essa mistura. Eu estou a dizer que não é uma, uma solução tão linear porque o betume de pedra normalmente é usado na reparação automóvel da chapa automóvel, pronto. Mas enfim, pode. Eu uso esse Sim, tipo. De, de acordo de, com a experiência que tem, recomenda. Eu a, uso o betume a de, de a pedra. Pronto, quando é pedra. uma reparação tão profunda, eu uso o betume de pedra. Uh, funciona funciona e por exemplo eu na minha casa reparei uma mesa que tem uma lasca tem uma tem uma lasca, um corte um, num, assim num, numa esquina reparei uh -huh. com um batom de pedra e está lá dura aguenta recomenda então. recomendo recomendo ok Sim. pronto então vamos vamos iniciar aqui vamos tentar aqui mostrar como é que aplicamos então a tal subcapa a subcapa Uh, em tudo é parecido com a tinta, é branco, uh, também, a é nível de textura também não é muito, pronto, agora, a questão é, se eu começo a aplicar, reparem, reparem no que é que me está aqui a acontecer, portanto, eu tenho que aplicar isto, portanto, não posso carregar muito no rolo, porque estes riscos, que, e se eu deixar isto assim, depois eu não vou conseguir disfarçar isto. Devemos evitar pressionar o rolo. Exatamente. Não. O rolo tem que ser, tem que rolar de uma forma livre. E qual, qual é o tempo depois de, de secagem, António? É, isto normalmente seca aí uma hora, uma hora e meia, duas horas seca. Mas, qualquer das maneiras, eu volto a dizer, o ideal é, imaginem, nós temos quatro portas a reparar, então em todas as portas aplicamos a subcapa, Deixamos las secar e no dia a seguir é que voltamos a mexer. Portanto, isso é o ideal. Não, não, ou seja, porque uma coisa é o produto estar seco ao toque. Outra coisa é o produto... É, pronto. Qualquer das maneiras existe uma, uma, uma questão importante que todas as pessoas devem ficar consciencializadas. Nas latas dos, dos produtos que nós usamos vêm uhum. as recomendações de fábrica como é que devem ser utilizados. E o que eu recomendo é que realmente as pessoas leiam essa recomendação. Sim. Não é? para, não, para não fazermos nada que não seja recomendado uhum. pela, pela fábrica porque os produtos são todos devidamente experimentados e quando chegam ao mercado nós já não estamos a inventar nada não é? portanto eles já sabem o que é que cada produto dá e não dá não sei se estão a reparar se a imagem consegue, se a câmera consegue apanhar há aqui uma, um risco que o, que o rolo deixa e este risco tem que forçosamente ser evitado não tanto aquele risco, portanto, quando eu estou a fazer isto, o rolo deixa-me ali um risco. Não sei se vem aqui deste lado. Ah, assim já estou. Aqui deste lado fica aqui um risco. Quando eu faço, é? fica aqui um risco. Esse risco deve ser evitado, porque depois, quando eu estou a dar o produto final, esse risco vai aparecer lá. Portanto, estes riscos que eu estou aqui a deixar, não sei só se estão a reparar, uhum. se é visível ou não. É, acontece aqui um risco. Ó, e este risco, se eu não consigo, eu tenho que dar aqui, portanto, eu tenho que ir passando o rolo com os devidos cuidados, de modo a que este, este risco não pode ficar cá. Porque se este risco fica cá, quando eu depois dou o produto de lacagem... Uhum. E esse risco iria, vai comprometer, se ficar visível, vai comprometer vai, a fase seguinte, Depois não é? eu não consigo, na fase seguinte, eu não vou conseguir disfarçá-lo. Ah, okay. então, aqui uma questão de, de relacionada com o subcapa que há pouco explicou. Subcapa é o primário? É o primário. Subcapa é o primário. Subcapa é o primário. Uhum. Ok. Depois, dar uma passagem muito leve. Muito leve. Eu costumo dizer que tudo na construção tem, muita, tem 50% de força e 50% de amor e carinho. <risos> Portanto, precisamos. Temos que equilibrar de... bem. Exatamente. Isto é uma coisa que. Tem que okay. haver uma harmonia, um equilíbrio. Isso, tal e qual, tal e qual. António, qual é o tipo de rolo para não ficar tipo casca de laranja? Foi... É... É... Normalmente o pelo de rato. Pois. Normalmente o pelo de rato. Existem uns outros rolos, nas lojas de tintas também são recomendados, mas para quem não tem, que são os rolos de esponja, mas para quem não tem muita experiência, o ideal é o pelo de rato. Para trabalhos em madeira, o ideal é o, ideal é aplicar é este, é este o pelo de rato. O, o pelo de rato. Ok, pronto. Tem que ficar bom. Hum. numa madeira virgem, pode-se aplicar verniz transparente direto, ou deve-se aplicar um tapa portes ou primário? Um tapa portes primeiro. Uhum. tapa -portes primeiro. Quando estamos são trabalhos diferentes. Atenção, é? uma coisa é o trabalho que nós estamos aqui a versar no workshop, que realmente tem a ver com a lacagem de portas. Outra coisa é envernizar portas. Envernizar porta virgem, temos que forçosamente o primário deixa de ser a subcapa uhum. e passa a ser o tapa poros. E depois a seguir leva o verniz. Atenção, que o verniz tem várias versões também. A pessoa tem que escolher a versão que lhe interessa mais. O verniz pode ser mate, pode ser brilho, por aí fora, por aí fora. Portanto, tem ali uma série de E até o brilho vai influenciar também, não é? O, vir... o brilho também influencia. E temos ah. temos outra questão, temos outra questão também importante que é o, ver, o verniz também pode ter alguma tonalidade. Uhum. Pronto. Uma questão importante: uma questão importante quando quem, a quem estiver a ver este tipo de uh, workshop e decidir uh, aplicar porta nova, porta nova porque as pessoas, estão, as pessoas têm, têm alguma tendência em aplicar porta nova, porquê? Porque a porta nova é relativamente barata Pronto. e poderão ter alguma tendência a aplicar porta nova. É. Referir duas coisas: primeiro, os rasgos das dobradiças não vêm feitos, não vêm feitos, têm que ser feitos em obra. Uhum. E o buraco da fechadura vem feito, o buraco vem feito, mas o buraco para a chave, a fechadura em uhum. si, e, o, e para o puxador, não vem feito. Portanto, estes dois têm que ser feitos. Este e estes são feitos. E os rasgos das dobradiças também são feitos atenção, okay, no caso porta nova. Pronto, no caso, ou seja, não é assim tão fácil. As pessoas poderão ter a, a tentação de vir à loja e ver, pá, mas eu vou levar quatro dias a recuperar uma porta e tenho aqui já uma porta nova que está linda e vou levar é a porta nova. Pronto, depois chegam a casa, cuidado. Oferece estas duas dificuldades. Primeiro, abrir os rasgos das dobradiças, segundo, puxador e a fechadura. Portanto, tem uhum. estas duas. Pronto, só por curiosidade, só por curiosidade se interessar alguém, eu sei que uh, o Lerobá Merlant tem aplicadores e montadores de portas e o trabalho, a última vez que sube disso, o trabalho anda na casa dos 65 euros por uh, porta. Uhum. Tenho a ideia que anda uhum. à volta desses Sim. valores. Portanto, é bom as pessoas ponderarem se vamos arriscar a montar a porta ou não. Pronto. É bom, mas enfim. Uma questão é um aqui relacionada com, pensou que seja com o faço seguinte, Sim. qual o tipo de tinta que comentado? Algum em específico? Portanto, o António referiu no, no início do workshop né, que nós utilizávamos o esmalte, portanto. Sim, esmalte pronto. Há, é acrílico, pronto. Neste caso Neste momento, a tendência uh, empurra-nos para o esmalte uhum. Pronto. Em qualquer sítio, toda a gente vai falar no esmalte aquoso, toda a gente vai recomendar o esmalte uh, Não é mais barato que o acrílico. Pronto. O, uh, a diferença entre o esmalte e o acrílico é que o aquoso carece de mais de mãos o acabamento não é tão bom e, de facto, o esmalte acrílico dá um acabamento mais satisfatório, com menos de mãos. E Pronto. também tem vantagens no cheiro não é? e no tempo de secagem. Sim, o esmalte acoso não tem cheiro absolutamente nenhum, seca muito mais rápido, o esmalte acrílico tem um cheiro horrível, sem dúvida nenhuma, e leva mais tempo a secar. É, mais, é muito mais difícil, portanto, o esmalte acrílico, em obra, a obra tem que estar completamente parada, não pode haver qualquer espécie de movimento, porque o esmalte acrílico apanha qualquer pó. É um apanha-pó, parece o um pega-monstro com pó. Portanto, apanha todo o pó. É? Uhum. Portanto, eu gosto mais de trabalhar o esmalte acrílico, a mim satisfaz-me mais e o resultado final é melhor, mas de facto o aquoso é mais interessante. É mais interessante. Uma questão colocada Sim. que foi colocada acerca da pintura. A pintura não pode ser cruzada, ou seja, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Deve ser assim, exatamente assim. Okay. A outra questão que eu agradeço. <risos> é assim, ou seja, nós, a subcapa está dada. A subcapa está dada. Eu agora a seguir parto para a pintura. A pintura é exatamente isso. Portanto, eu numa primeira, numa primeira fase pinto de cima para baixo. E numa segunda fase, da esquerda para a direita. Exatamente isso. É, é, é a questão Exatamente também está aqui colocada se pode usar trincha. Uh, não recomendo a trincha. A trincha é, uso do é sempre o rolozinho. Tem que ser sempre um rolo. Uhum. Ah, a trincha é muito complicada. Por exemplo, na duela e guarnição, e depois há, há vários tamanhos de rolo. Na duela e na, na guarnição, provavelmente não vamos conseguir usar este rolo. Tem que ser um rolo mais estreito. Depois, depende da área que vai ser pintada, exatamente, é? exatamente, Exatamente. Mas, Mas eu, nós temos recargas e rolo também bem mais eu, pequeno do que esse que foi utilizado. A trincha dá sempre um acabamento diferente, porque aquele risco que eu estava aqui a fugir com o rolo, com a trincha é muito difícil não ter esse risco. Uhum. E esse risco depois fica lá marcado. claro, Fica lá espelhado, ok? Pronto. Portanto, aqui, a nível de execução, uh, o cuidado a ter com a... Argama com a, com a com o primário com a subcapa e o cuidado a ter com a tinta de acabamento é muito idêntico temos que ter exatamente o mesmo cuidado pronto a diferença e a aplicação também é da mesma forma a aplicação também é de... por exemplo eu estou ao toque e ela quase quase tipo uma meia hora uma hora ela fica seca a questão é que depois não é recomendável aplicar assim tão tão tão em assim. si poderemos ter problemas o ideal é eu hoje aplicava a subcapa Amanhã virava a porta, aplicava a subcapa do outro lado. Portanto, tem que haver aqui um dia, pelo menos um dia, um dia de intervalo. Portanto, uhum. eu só posso aplicar a tinta um dia depois de aplicar a subcapa. Agora vamos experimentar aplicar um bocadinho de tinta. Pronto. É o resultado que eu vou ter é completo. Eu vou até aplicar uma, uma a seguir ao outra, outra, outra porta, só é? para vermos o resultado não é nada igual ao resultado que vamos obter. De se aplicarmos a tinta de acabamento em cima da subcapa. Atenção, chamo uhum. a atenção a isto. Claro. Não é nada igual, mas aqui agora não temos outra hipótese que não uh, arriscar a fazer assim. Uhum. Mas vão ver que a cobertura, e eu penso que a câmara apanha, a cobertura da tinta é completamente diferente da cobertura da subcapa. É? Ok? Vamos experimentar Vamos vamos experimentar a ver o que dá. Ok. Portanto, okay. Então, nesse vamos... caso, vai utilizar um esmalte, não é? Exatamente. E esse é, é a cor? vamos usar aqui um esmalte uhum. uh, não este esmalte ah eu, eu independentemente de este esmalte é quase uhum. o cheiro revela logo o tipo de esmalte este esmalte é quase se fosse um Ou esmalte... seja, não tem cheiro não tem cheiro se fosse um esmalte sintético tinha um cheiro horrível uhum. tem um cheiro mais ativo sim é mais fácil também de aplicar não é tão não é tão sensível à aplicação ou seja, para bricoleiro, o esmalte a coisa é melhor, sem dúvida nenhuma. Mas vão, vamos, vão, vocês vão ver. Então é recomendado para pessoas que não têm tanta experiência? Sim, o, o sintético é um bocado, mas vocês vão ver o grau de cobertura que um tem e o outro tem. É. Depois, há, há, há, esmalte, há dois ou três tipos de esmalte é, que eu costumo usar e que, realmente, como eu costumo dizer, nem é preciso o, o indivíduo que está a fazer a pintura da porta saber pintar, o próprio esmalte faz tudo. É só preciso pô-lo na porta com, assim, com amor e carinho, porque depois o, o, o produto faz o resto. Uhum. Ele, ele, ele tem uma, quase uma espécie de, de autopintura e faz. Mas vejam a diferença de cobertura que existe. Pronto. A subcapa também não é uma tinta de acabamento, é um primário, não é? Mas tem uma, uma diferença brutal de cobertura. Não é? Portanto, claramente, se eu aplicasse a tinta em cima da subcapa, ficávamos aqui com um trabalho excepcional. E ele agora, quando eu estou a aplicar, dá a sensação que fica assim com uma ligeira, uma ligeira falha, mas não fica. Depois de secar, isto fica liso, liso, fica liso. Fica liso, não é? Fica, Sim. Fica, fica, fica, fica. Aparentemente, parece que tem, tem Sim, alguma parece textura. Tem uma, tem uma texturazinha, mas depois de secar, ele, ele vai auto-nivelar-se e fica, fica liso. Este primário, este, esta tinta de acabamento é muito boa. Antágio, uhum. aproveito aqui. enquanto aplica a tinta para dizer a que quem nos está a seguir através das nossas redes sociais e que nos colocou questões que ainda não foram respondidas, nós garantimos que quando terminar o nosso workshop, porque são várias questões e é difícil colocá-las todas em direto e darmos resposta a todas, mas garantimos que quando terminar o nosso workshop iremos dar resposta a todas as vossas questões. Ultimamente eu tenho, eu tenho notado que eh, a tendência eh, varia um bocadinho e, e eu já tenho sido confrontado com pedidos, já tenho sido confrontado com pedidos de portas, cinza claro, bege claro, portanto já não há é, aqui uma, uma obrigatoriedade e as pessoas já abandonaram um bocado a ideia de que as portas tinham que ser ou escuras ou brancas, uhum. portanto, já faz estir... de acordo com as tendências, e ainda vai, bem que vai, fala vai. disso, que eu vai. tenho aqui uma questão, qual é a tendência atual, brilho, mate, meio brilho? Olha, é assim, eu, normalmente eu recomendo sempre o mate, porque o brilho, o brilho faz, e então quando é reparação, quando não são portas novas, quando são portas já com uns anos, o brilho faz claramente realçar os defeitos da madeira, não é? Uhum. Portanto, eu aconselho... Até nesse caso o mate permite disfarçar todas essas o imperfeições. Mate, sim, sim. O mate permite disfarçar as imperfeições. Portanto, o ideal é mate. O ideal é mate ou semi-brilho. Uhum. O brilho é muito arriscado. Mas um... também tem a ver com o gosto pessoal de cada um, não é? Tem, mas o brilho, volta volto a dizer, o brilho é muito arriscado. Quando estamos a falar em, em reparação, é muito complicado. Muito complicado. Portanto, vocês vejam que eu dou sempre em, em... portanto, eu mantenho as linhas e vou comendo, aqui, vamos fazer assim só uma experiência, vê? Eu vou comendo um bocadinho, portanto, eu, eu, não, eu não faço assim, assim, assim, assim. Portanto, eu vou fazendo isto muito devagar e vou comendo mais um bocadinho e depois mais um bocadinho. Portanto, o movimento é este. Isto não é, não, não podemos querer apressar aqui a coisa. É um trabalho que é feito com tranquilidade, muito, com calma. Sim, sim, tem que ser uma coisa muito devagarinho para termos okay. um bom resultado final. Isto tem que ficar bem afagado. Ok. Se vocês virem, claramente, temos produtos... Isto é tinta de acabamento, isto é a sub -kapa. Se verificarem, eu penso que a câmara apanha, nota-se claramente aqui alguma falha na cobertura, enquanto que aqui eu... Pronto. Agora, Sim, se é eu arriscar... Visível. Por acaso, a subcapa já está... Eu vou, eu vou arriscar... Já está a secar? Já está, ao toque já está, eu vou arriscar uhum. a dar, vamos ver o que acontece, reparem que fica totalmente branca, totalmente branca, isto que eu estou a fazer, vocês não devem de fazer em casa, não devem de fazer em casa, mas é só para, é só para que vejam, uhum vemos confirmar com... que realmente a subcagua fica seca na tá, totalidade, Tem que não ser não é? de um dia para o outro, mas vejam okay. que fica claro, totalmente branco Só para exemplificar e temos então, uma deixo, ideia do exatamente. trabalho. Eu penso que, eu também gostava de, já que nós estamos a falar aqui em madeiras, eu pedi ao Rui para trazer aqui uma série de, de, de equipamentos que versam o tratamento de madeiras para as pessoas também saberem que uhum. podem contar sim, connosco. Sim, é importante também referirmos, sim. Podem contar connosco. As ferramentas connosco, podem utilizar. Qualquer... Os equipamentos que sejam precisos para trabalhar madeiras existem na loja. Por exemplo, o Tic-Tico. Esta, esta ferramenta é uma ferramenta usada para, é, fazer, cortes de, de, de, para fazer cortes de precisão. Uhum. É, por exemplo, se o, este, buraco, este buraco aqui da fechadura podemos usar o Tic-Tic, bem como este. Temos aqui também uma ferramenta que é o multifunções, que também é importante para trabalhar as madeiras. Isto é um multifunções de, de última geração que já vem com bateria. Hum, a é tendência sem fio, não é? é sem fio. Uhum. Portanto, a tendência é começarmos a ter. Ah, é importante aqui na linha Dexter é que a bateria serve para uma série de equipamentos. Portanto, só precisam de uma bateria. Não precisam de comprar uma bateria okay. para a rebarbadora. A Dexter tem uma linha, eu só uso Dexter nas Pronto, horas. Portanto, eu ia fazer essa questão. António está não, não, só a uso, só trabalhar dexter, com tudo. Só, com só máquinas uso Dexter. De dexter é? tudo. tudo. uso tudo Dexter. E, e uma bateria chega para as. Para as para as ferramentas todas. Não é? uhum. Depois temos aqui uma plaina. Aqui a plaina, eu chamo a atenção, de... a plaina é, é uma ferramenta muito preciosa e, e às vezes acontece assim, quando, quando estamos a fazer a remodelação, eu já tenho sido confrontado com situações do género. Um casal acabou de comprar a casa, casa e meteu o pavimento flutuando para tapar o chão que lá tem. E esquece completamente que o pavimento flutuante sobe um centímetro e depois é obrigado a comprar uma plana para cortar as portas. Uhum. Okay? Pronto. Portanto, a plana tem uma função também aqui muito importante. De. de... Pode passar aqui para cima só para virarmos claro a plana. Okay. vir assim. Exatamente. Pronto. A plana é este artigo. Pronto. A plana tem aqui um regulador que regula a, a, portanto, o desbaixo que nós vamos fazer à porta. Meio centímetro, um centímetro, dois centímetros, pronto. Atenção, eu posso estar a dar aqui uma, uma imagem de grande facilidade, mas a plaina é muito complicada, não é para todos. Passar a dar plane, planear uma porta não é assim tão fácil. Pronto. Quando a porta carece de um desbaixo maior do que um, um centímetro, é? já vamos usar a serra circular, é, pronto. aí já não compensa estarmos a fazer com a que é este? Pronto. Outra coisa também muito importante, nas madeiras, no tratamento das madeiras, é realmente a lixadora, pronto. é algo também muito importante no tratamento de madeiras, lixadora, ok, pronto. Uh, portanto, basicamente falámos aqui em quase todas uhum. as ferramentas. E só aqui uma questão. Sim. Será que posso limpar os armários da cozinha com diluente, passar primário e depois pintar? Os armários de cozinha depende, depende do que é que nós temos nas portas do armário de cozinha. Pronto. se o armário de cozinha, se for um armário de cozinha que tenha 20 anos e há 20 anos as portas dos armários de cozinha eram muito, eram folheadas também a mogno. Portanto, tem uma textura muito parecida com esta porta. É semelhante a esta porta, exato. É semelhante a esta porta. Se for esse este tipo de textura, é possível fazer isso. Se o armário de cozinha tem melamina ou termolaminados, há 20 anos não existia o termolaminado, portanto, melamina, se tiver melamina, não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Na melamina, não é possível fazer isto. Ok? Portanto, só é possível fazer esse tipo de tratamento se a porta do armário de cozinha for folhada a madeira nomeadamente a mogno ou outra espécie de madeira idêntica ao mogno se for em melamina não é possível, melamina soa assim a, um, um plástico é, é, é normalmente o material que está no interior dos móveis uhum. o móvel de cozinha para lá da porta tem um, tem um móvel um caixote chamado caixote esse caixote é, é feito em melamina portanto se a porta for em melamina não dá para fazer esse tratamento não É, que é uma questão fazer. relacionada com a tinta o António teve a oportunidade de explicar há pouco que tinta hum. usou no caso, o esmalte. Uhum. Acuoso ou sintético. Exatamente. Temos aqui, pronto. Eu não sei, não é muito hábito nós falarmos em marcas, uhum. mas não é bem esta que eu uso, mas pronto. Ok, mas no geral, desde que seja... Sim, mas esmalte seja... sintético. Ok. Sintético. Ou acuoso. António, estamos prestes a terminar, algum Sim. conselho, alguma dica para encerrarmos o nosso workshop, seja importante dizer? É, não hajam por impulso, uh, pensem bem antes de fazer, porque eu vejo muitas pessoas, já, já não é primeira, nem a segunda, nem terceira situação, nem décima, nem trigésima situação, que as pessoas vêm à loja, uh, gastam dinheiro e depois, a seguir, vêm colocar um problema à loja porque não correu como estavam à espera. Uhum. Portanto, não hajam por impulso e o que eu sugiro é, uh, façam, se tiverem muita vontade e se sentirem que... Gostem de fazer uma coisa deste género? Façam numa porta, numa só porta e façam numa porta que não seja é, sei lá, uma porta de dispensa, uma porta que não seja assim muito à vista, porque Sim. se estragarem, se estragam uma. Se começarem a fazer este processo nas portas todas, arriscam-se. Okay? eu reparei portanto, que o António é, referiu várias vezes que isto é um trabalho feito com muita calma, é, não é? Não é, pode depois, no fim, não, não corresponder à expectativa. Esse portanto, é um, portanto, um conselho importante portanto, Eu, é eu queria que muito, dizer. muito, muito que ficassem com a ideia que uh, isto não é um trabalho fácil e é bom que a pessoa tenha já alguma experiência a nível de pintura, nem uhum. que seja de pintura de paredes, mas pronto quem nunca fez nada disto. Mas também não podemos desencorajar quem não, quem claro não que que o fez e quer fazer. Outra coisa que eu também digo é, vocês têm na internet, nas marcas, nas marcas, têm muitos vídeos uh, onde explicam como fazer este tipo de trabalho. Uhum. Os próprios profissionais das secções de tintas, são também, eles próprios têm uma noção muito precisa de como é que isto funciona, como é que se faz, e recomendam todos os produtos, que há disponíveis para fazerem. Portanto, é mãos à obra. É mãos à obra. <risos> okay. <risos> ok. António, muito obrigado. Por foi essa? sem dúvida muito obrigado útil eu, este workshop. Como referimos, foi é um prazer. workshop que, que, é, um que tem muitas questões, muitas perguntas. Nós vamos depois dar resposta okay. Acho que ficaram okay. por responder mais okay. Tarde. Okay. tarde. Sim, senhora. Obrigado, António. Obrigado a todos. Foi Até um prazer. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quanto a si, que nos esteve a assistir, esteve na nossa companhia, muito obrigado. Na próxima semana não marcamos encontro porque estamos em fase de preparação para o nosso evento relacional Dias de Jardim. Nos próximos dias 23, 24 e 25 de abril, iremos ter o nosso evento relacional Dias de Jardim. Vamos ter. Uh, várias dicas, várias sugestões de workshops do género do que tivemos aqui relacionados com o jardim. Vamos também ter uma novidade que foi lançada ontem passado, o Repair Café, demonstrações de produto, momentos em faço, vídeos com influencers, portanto, muitas surpresas, muita animação relacionada com o nosso tema de jardim. Esperamos por si nesses dias, até lá, um bom fim de semana e muito boa tarde.